Boa tarde, nós estamos aqui no Jardim do Fatomaringá.com e hoje nós vamos falar de economia. A economia nossa de cada dia. Este é o tema que trataremos no primo piano do Fatomaringá.com, portal de notícias e web TV. Agora nós vamos conhecer os nossos convidados desse programa de hoje. Nós estamos com o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Escabora. Estamos também com Everton. Avanzini da da coletaexpras.com.br, empresa especializada em coletas e entregas mediante de utilização de motocicletas. Também estamos na companhia do Rafael Secato, que é da Abrazel Noroeste. Luiz Fernando Neves, especialista de turismo nas cidades. Também estamos com a doutora Maria Terezinha Lodi. Que é da Unitrabalho, Economia Solidária da Universidade Estadual de Maringá. E a nossa atração é o Tomé, Walter Tomé Júnior, publicitário da Sol Propaganda e um legítimo representante da economia criativa que nos brinda hoje com um pouquinho de música e seus saques. Vamos começar? O maior, mais conhecida. Maravilha! Nós voltamos daqui a pouco para falar mais de economia solidária, economia criativa, aceleração e turismo aqui na cidade de Maringá. Nós voltamos daqui a pouco. Qual é a explicação da gente ter um juros de 13,5% hoje? A explicação. O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem, nem juro. Na verdade, por quê? A inflação está 6,5%, 7,5%, por que que o juro está 3,5%? É muito bom. É. Voltamos a falar a economia nossa de cada dia, aquela que nos massacra nos caixas dos supermercados. É a inflação galopante que nos índices oficiais parecem bem menores do que efetivamente sentimos na pele. A crise mundial é provocada pela pandemia, pela guerra esquecida na Ucrânia, pelos governos e desgovernos, pelas brigas ideológicas e algumas vezes pelo extremismo. Está tudo aí, enquanto o novo governo tenta encontrar soluções. Na abertura desse bloco nós vimos o presidente eleito Lula falando sobre o Banco Central e chamando de vergonhoso o aumento da Selic a 13,75%. Longe de tudo isso... Mas sofrendo as consequências, estamos todos nós. Se a crise é sentida em cidades como Maringá, imagine em outras regiões menos abastadas. Por aqui, entretanto, a sociedade da Terra Vermelha tenta navegar focando nas soluções. E falando de soluções, nós vamos conversar, começar aqui esse bate-papo com o vice-prefeito e o secretário de Aceleração e Economia e Turismo da Prefeitura. A Prefeitura de Maringá define a sua Secretaria de Aceleração Econômica de Maringá é uma pasta responsável por promover o desenvolvimento econômico da cidade, incentivando a inovação, atração de investimentos, fomento ao empreendedorismo e geração de empregos. Ela trabalha em estreita col colaboração com o setor privado e outros órgãos governamentais para promover o crescimento econômico e sustentável da região. É essa a missão da Secretaria? Exatamente essa, você acertou no alvo, né? E graças a Deus as ações que a gente tem feito, Giane desde 2017, né? Tem dado muitos bons resultados, né? É... Essa Secretaria que eu hoje estou à frente, ela é a alma de uma cidade, né? É óbvio que as prioridades é saúde, educação, segurança, enfim, né? Esporte e tal, mas é a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo que faz com que todas as outras funcionem. Por quê? É a Secretaria de Aceleração Econômica que, que faz com que a economia gire, a, se aqueça né? e o dinheiro passe a circular mais de mão em mão. A lógica do capitalismo é que a cada vez que esse dinheiro muda de mãos, ele paga imposto. Né? Então eu não preciso aumentar imposto, aumentar as, a, as taxas de imposto, para que eu aumente a arrecadação. O que eu tenho que fazer? Fazer com que esse dinheiro circule de maneira sadia, saudável, e a cada vez que ele mude de mãos, ele pague imposto. Isso que é você aquecer a economia. E é essa minha função lá, né? Incentivar os diversos setores econômicos de uma cidade. E vou te dar um exemplo muito bacana, até nós estávamos falando sobre a economia solidária aqui, há pouco, né? Isso tem muito a ver com a economia solidária, mas individualmente. Todas as pessoas, todo mundo tem um sonho, o um sonho de empreender. De repente uma, uma mãe de família lá faz um pão maravilhoso, um pão muito gostoso que a família adora e ela começa a vender esse pão para os seus vizinhos e ela quer cada vez mais sonhar mais alto. Tal, e tal. Né? O que, que nós fizemos lá em 2017, quando nós iniciamos com uma parceria com o Sebrae, que é um parceiraço nosso nesse sentido aí, né? Nós capacitamos essas pessoas que tem algum sonho pequenininho, mas é um sonho, né? E, e, que, e que ela entenda como que funciona o mercado, como que funciona a precificação de um produto, quais são as leis que envolvem é, a comercialização disso e tudo mais. Mas né? para tudo isso funcionar, tem a parceria de outras secretarias, não só a sua. Ah não, é, é, é, a minha secretaria, ela, ela, ela tem essa questão de, de ter a colaboração de várias outras, né? Mas o que aconteceu lá desde 2017 e hoje? Nós tínhamos 16 mil microempreendedores individuais em 2017 em Maringá. Hoje são 41 mil pessoas que são microempreendedores individuais. E aí você faz umas contas, né? Como que isso, É como que uma pessoa só pode aquecer a economia, né? Não é uma só. Ela é uma empresinha pequenininha, né? humildezinha. Mas se você multiplicar por 41 mil pessoas, é a maior empresa que Baringá tem hoje e que gira mais ou menos por mês na cidade, 130 milhões de reais. Né? É só... Uh, quando a gente ouve falar também né, desse fenômeno das MEIs, a gente acaba se preocupando também com uma outra relação que é também né, o trabalho precário. Muitas vezes né, é o trabalho precário que acaba se tornando né, MEIs. Nem todas vão depois se transformar em, em empresas é, do, do, do regime simples, vão pagar os impostos plenos para poder uhum. ter aposentadoria adequada também, né, porque nós sabemos a MEI, ela vai garantir... Uma aposentadoria para a pessoa, não por tempo de serviço, mais né, mas, é, por idade. E a, a, aí, na verdade, a pergunta não é nem, nem tanto essa, né? Porque nós abrimos aí o programa mostrando esse bloco, falando, né, mostrando do, do, do taxa de juros da Selic. Setor público sofre com isso também? Com essas variações de, de, de, de, do custo do dinheiro? Com certeza sofre. É, nós também fazemos financiamentos, né? enfim. É, o que a empresa privada também. É, sofre com juros altos, a burocracia danada, nós também sofremos, né? Mas é, o, o, o MEI ele também paga o seu imposto. É um imposto, acho que, 90 reais, e dentro disso está a sua aposentadoria também. É que, às vezes, aqui no Brasil, a gente foi doutrinado. Até a carteira assinada, né? Ah, tem 13, tem fundo de garantia, tem tudo isso, né? E a gente se prende a isso, fica preso a isso, porque nos ensinaram que a gente tem que ter estabilidade, tem que ter um emprego. Às vezes, você faturando aí 3, 4, 5 mil reais por mês, você tem muito mais estabilidade do que num emprego, né? Então, a gente precisa, às vezes, quebrar esse paradigma. Olha só o que aconteceu em Maringá: nós quebramos esse paradigma. As pessoas têm medo de empreender. E o que que é, o que, o que que faz uma cidade forte, econômica de falando, é o empreendedorismo, as pessoas se virarem, não depender do emprego, elas mesmas serem né, a sua fonte empregadora às vezes, e, e às vezes você é, ganha muito mais empreendendo na sua casa, fazendo seu pãozinho, a sua bijuteria, tem um caso aqui em Maringá, que a, a esposa começou a fazer brinco, pulseirinha e tal, né? De, se capacitou lá com a gente, porque é aí que ela me contou essa história dela, né? Da vida dela. O marido deixou a empresa que ele estava para ajudar a esposa e hoje estão faturando aí muito mais do que os dois juntos se fosse ter um emprego. É economia é. criativa. Mas a sua claro secretaria é. é aceleração econômica e turismo. Sim. E para o turismo, o que tem sido feito? Então, o turismo é um braço da nossa economia. Essa é a função desta gestão que teve esse foco no turismo. Nós estamos tentando trazer para Maringá mais um setor econômico, que Maringá tinha, mas muito humildezinho, que era o turismo. Pouca coisa se falava aqui de turismo. Com a Maringá encantada, com o nosso Natal encantado, essa coisa mudou. Nós, durante, é, nessa época do ano, durante o Natal, praticamente os hotéis eram vazios. Restaurantes, né? É, não tinham a, o vigor que tem hoje com o Natal. Natal vem muita gente. Chegou a ter é, na Praça da Catedral, é, em 2018, 40 mil pessoas. O Parque do Japão este ano, é, neste Natal agora, de, é, em dezembro, é em um dia 28, 28 mil pessoas. Então, o turismo é um setor econômico que nós estamos tentando construir em Maringá. E é um setor que a cada um real que o poder público investe, né, arrecada-se sete lá no final. Em 2017, no primeiro Natal Nosso Encantado, nós aumentamos a arrecadação no período de Natal em 11 milhões de reais. No segundo ano, 25 milhões de reais. A expectativa para este ano é 30 milhões de reais. A mais uns cofres públicos. Ah, mas foi coincidência, todo mundo gasta nesse período. Londrina, lá em 2017, diminuiu 2% a sua arrecadação. Né? E, e assim, são ações como esta de você é, trazer para Maringá mais um setor econômico né, que talvez explique é, o nosso salto em arrecadação em relação a 2000 e 22. Nós arrecadamos em 2022 a soma de todos os impostos municipais, estaduais, federais, em Maringá foi 1,8 bilhões. Para este ano a expectativa é 2,6 bilhões, 30% a mais. Nem a China está crescendo como o Maringá está crescendo. Que né? legal, mas nós já voltamos a falar com você. E já agora. que falamos de turismo, nós vamos falar agora com o Luiz Fernando Neves, que é especialista no turismo, já trabalhou na prefeitura também, era diretor, senhor não me engano, né? No e, setor de turismo, engraçado. e tinha uma experiência bem legal. Eu lembro que a gente acompanhou alguns eventos de turismo religioso, né, mas hoje você é consultor. O que, que é essa consultoria, Luiz Fernando? Ah, legal. Bom, é, eu voltei né, para a consultoria normal, já trabalhei aqui na como você bem disse, na prefeitura de Maringá, né, com, com muito prazer, inclusive com, com o Edson, que é uma pessoa que. Ah, cumprimento aqui agora e digo tranquilamente que é, acho que é a melhor pessoa para assumir a pasta. O Edson ele é antenado, sempre falou do turismo, sempre defendeu a bandeira do turismo. A gente fica muito feliz que a área tem uma pessoa representando ah, ah, o turismo nesse, ne, ne, nesse nível que o, que, o, que o Edson é da área empresarial. Né? É, já trabalhei numa cidade pequena também menor que é Rosana no Estado de São Paulo no interior então eu tenho uma experiência legal né? eu sempre falo que sair de uma de uma é, ter uma experiência numa cidade de 20 mil habitantes né de um perfil diferente e vem para Maringá com uma cidade de quase 500 mil habitantes é, e também tive a oportunidade de estudar é, e trabalhar na, na Europa né? no maior grupo de, de turismo de negócios com sede em Barcelona. E, enfim, e a gente tem essa, é, é, essa vivência que, que para a gente é muito, muito interessante. E discutir o turismo sempre é muito interessante também, junto com outros setores da economia, até porque, ah, como bem disse o Edson, o, turi o turismo ele é um braço né, é, de serviço né, da, da, da economia. Então, todo o deslocamento que uma pessoa faz, que leva ele para uma cidade e gastar naquela cidade é uma atividade turística, a gente só precisa identificar daí quais cidades e qual o perfil que cada cidade tem uh, uh, dessa atração, dessa atratividade. No, durante o meu mestrado, por exemplo, a gente estudou muito a cidade de Curitiba, né, que vivenciava ali na década de 70, 80, não se falava em turismo de lazer em Curitiba ainda, né, eles ainda não se reconheciam uma cidade turística, olha só que bacana, né, apesar de tantas praças, né, tantos monumentos, tanta história, tanta cultura, a gente identificava ali é, é um turismo, assim como o Maringá né, vivia aí alguns anos atrás e agora essa, essa mudança de mentalidade, do turismo de negócio. Né? Então, assim, a maioria das cidades é, do Brasil, num patamar aí de 200 mil habitantes, 300, 400 mil, a gente identifica bastante que, a atratividade, o turismo é movimentado pela atividade de trabalho. Então, aí a gente fala né, turismo de negócio ou eventos. E aí, durante o, o bate-papo, a gente fala, fala mais também né, da, da importância da gente utilizar os eventos como uma estratégia num determinado momento onde a sazonalidade do destino está baixa, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Gramado. Né? Mas depois a gente fala. E toda cidade pode ser é potencial turístico? Legal, todo mundo pergunta isso. Do ponto de vista é, é, é, da economia, da economia criativa, né? da economia criativa e, e da per, perspectiva da criatividade, eu diria que sim. Eu diria que sim. Por quê? Porque a gente tem que parar de pensar o turismo como com, toda vez que a gente fala em turismo, a gente pensa em pontos turísticos. Ah, minha cidade não tem pontos turísticos. Mas a gente tem que virar essa chave e começar a pensar, mas quais atividades eu consigo realizar nessa cidade? É claro que uma cidade vai ser mais atrativa do que outra, e óbvio que a geografia, que monumentos, que outros é, é, fatores é, é, não naturais, inclusive, tem um grau de atratividade muito maior. Certo. agora aqui com o Secato, né, Rafael Secato, presidente da Associação Bares e Restaurantes, a Brasel Noroeste, tivemos muito acanto de vocês no período da pandemia, mas esse período passou, a recuperação está acontecendo, né, Rafael? Eligiano, boa tarde, boa tarde a todos os presentes aqui. A recuperação ocorreu, né, inclusive a gente recebeu algumas, alguns indícios, essas, algumas pesquisas, né, essa semana. É, na data de hoje até acho que encaminhei para vocês, Sim. de que o setor teve uma alta ano passado de 60% né, em relação ao faturamento de 2021. Né? É, a gente de, tem observado essa recuperação, porém a gente ainda é, tá, padece de alguns efeitos deletérios que ficaram na, em razão da pandemia. A gente tem aí hoje 70% do, das empresas. Praticamente 70% contraíram dívidas né, para manter fluxo de caixa, para manter emprego, nesse período que foi a maior crise humanitária. Né? E agora a gente lá, lambe as feridas, né, mas andando sempre, caminhando sempre para frente, porque a gente, tem, a gente também percebe que há um otimismo no setor em relação a esse, ao que vem pela frente. Quem passou a pandemia realmente se fortaleceu, é, eu, eu faço muito comparativo de, de como se fosse uma guerra, né? a gente passou uma guerra mesmo no, no, no nosso segmento, é, nós, nós tivemos no pelotão de frente, né? nós enfrentamos ali, tivemos as, as restrições que foram endereçadas, é, e alguns, alguns soldados Algumas empresas se perderam pelo caminho né? Outras surgiram alguns, Algumas empresas tiveram leves escoriações né? Perderam me, né? membros membro, E todo mundo está se reabilitando Dentro do possível Teve gente que, que soube se preparar Que talvez por ter uma expertise de outras crises né? Passou pela, pela pandemia De uma forma mais amena Outros acabaram é, não, não suportando Os efeitos e as situações vividas Mas de uma forma geral Há um otimismo no segmento né? Um segmento importante importante para a sociedade um segmento que que emprega muito né a gente fala, a gente cogita aí do, do maior setor em termos de, de, de geração de emprego né principalmente o primeiro emprego que é aquele jovem que quer é, entrar no mercado de trabalho a gente proporciona muito isso então as, as perspectivas são boas passado esse período todo agora é hora de, de caminhar para frente né arrumar e vocês começaram a dar a volta por cima aí a la grande vamos dizer assim né a Brasel trouxe para Maringá um evento muito importante né que foi o um encontro nacional da Brasel uhum. no Parque do Japão acabou sendo também uma atividade no fim das contas Sim. turística atraiu muita gente mais de 25 mil pessoas né? em cinco dias gastronomia e aí a gente começa a pensar a perceber né como as coisas são todas né coligadas né o Edson aqui falava né do trabalho com as secretarias e aí depois a gente viu o Luiz Fernando falando né de todo o trabalho né que é feito também para ligar o turismo não existe turismo sem ter bar sem ter restaurante e sem ter também transporte né transporte adequado para as mercadorias mas também né para comida para tantas coisas né essa é, né, é é um pouco o propósito né dessa nossa desse nosso programa de hoje. Gostaria saber de, de você, né, como, como é que o, o, vocês percebem né, assim, a presença dessa secretaria que acaba sendo assim, um pouco uma novidade para nós, apesar de ser já no segundo mandato né, do, do Edson e do Ulisses, uhum. e que começa a ter os seus efeitos. Quando vocês ouviram a primeira vez, olha a aceleração da economia, né, o que é que vem na cabeça e como é que essa aceleração pode ajudar efetivamente quem a quem está tá, aí né, no mercado sentindo uma pele. É, o, o secretário Edson ele fala, sempre falou muito da questão turística de Maringá, acho que esse é um dos propósitos da, da, né, da gestão, em, especificamente do que ele pensa para né? a cidade. A gastronomia é um dos pilares da, do turismo, né? se a gente tiver uma boa gastronomia, a gente consegue criar uma, uma atração maior, principalmente para as pessoas da região. Nós tivemos, Edson, em dezembro, realmente uma... Uma, uma visita muito forte de pessoas da região. A gente sentiu esse efeito da Maringá encantada nos faturamentos dos nossos negócios. Né? Houve um incremento em função dessa, da procura para o Maringá, né? para o Maringá também ter, ter se tornado mais visível nesse aspecto. Então, assim, a, e a gente teve muito contato com a Secretaria de Aceleração Econômica a, no meio da pandemia, foi importante também que foi um, um canal para a gente conseguir falar com a administração pública municipal, mas agora, mais do que nunca, eu acho que nós também temos essa... Essa, esse senso de que o Edson, o professor Edson, é, é a pessoa indicada para fomentar a economia aqui em Maringá, e claro, sempre pensa, a gente sempre pensa muito em turismo, a gente quer muito em Maringá, até o, o professor já citou em outras ocasiões, né, trazer experiência de gramado para cá, é realmente uma meta, é uma meta ousada, mas por que não né, factível e né, plausível de ser atingida, então a gente quer estar nesse nesse bojo, aí, nesse, nessa, nesse prisma aí todo de, de fomento ao turismo, e lógico, nós, enquanto a Brasel, nós temos a função que é auxiliar o, o setor a se, a se tornar estável em todos os sentidos aqui em Maringá, né? ter uma estrutura para receber o, receber o turista, e a gente, a gente consegue, né? trocando informações, trocando experiências, e a Brasel vai trabalhar nesse sentido a gente sempre se colocou muito né? em parceria com a Prefeitura, e tendo essa secretaria, e capitaneada aí pelo professor Edson, sem dúvida, é, a gente vai ter a gente vai ter bons bons bons momentos aqui para frente Ok, nosso próximo bloco nós vamos falar com Everton Avancini, diretor da ColetaExpress.com.br, empresa especializada em coletas e entregas mediante de utilização de motocicletas. Vamos falar do seu trabalho, toda a sua experiência, vamos falar de economia criativa, economia solidária, vamos falar também com a professora Maria Tereza, que traz um projeto muito interessante para nós, que é a incubadora Unitrabalho da Universidade Estadual de Maringá. E agora vamos ouvir mais uma música com um tomé. O grande Gilberto de Carvalho. Aquela que inspirou. Vai andar, vai andar. Prefeito de Fortaleza, sociólogo Elcio Batista, esteve em Maringá em agosto do ano passado durante o Encontro Nacional dos Iplans. Nós gravamos com ele e ele nos falou do investimento da economia criativa e das diferenças entre Maringá e Fortaleza. Vamos ver o material. Fortaleza era uma cidade industrial, passando por um processo de desindustrialização. O que, que isso significa? Significa que a gente tem que encontrar uma outra matriz econômica. A matriz econômica não é mais industrial. Agora a matriz econômica é de comércio, serviço, turismo. Portanto, baseado na economia criativa. A economia criativa é uma economia baseada na educação, no conhecimento. O que isso significa? Que a gente tem que melhorar a nossa educação pública e privada fazer com que ela seja uma educação de alta qualidade, seja uma educação do século XXI, portanto, que seja uma educação de base tecnológica, seja uma educação que ah, acople ao seu modelo a inteligência artificial, seja uma educação que trabalhe com alfabetização digital desde a creche até o ensino médio e depois a universidade para construir uma sociedade do conhecimento, uma economia do conhecimento, portanto uma economia criativa. O que é que são a economia criativa? A economia criativa é aquela que aproveita os conhecimentos, a tecnologia e transforma num meio para você desenvolver plataformas, principalmente de serviços. Então, artes visuais, cinema, comunicação, é, gastronomia, é, Cultura relacionada com teatro, dança, a literatura, a design, todo, todas essas linguagens são fundamentais para você poder desenvolver a economia criativa e desenvolver o que eu chamo de economia industrial e de serviços 4.0, porque tem uma característica no século 21 que a gente precisa aproveitar, é que não há mais diferença entre indústria, serviço, comércio e eu posso até dizer agropecuária. Hoje tudo isso se aproximou muito e foi, se aproximou por conta de quê? Da tecnologia. Então você às vezes não tem, não sabe direito se uma determinada atividade é serviço ou é indústria ou talvez seja uma atividade agropecuária, né? justamente por conta da tecnologia. E isso é, representa justamente a sociedade do conhecimento, a economia do conhecimento. Então Fortaleza está trabalhando nessa direção, que é uma direção que eu acho que Maringá tem tudo para trilhar também. E falando de economia criativa, nós estamos com o publicitário Tomé, que vai falar para nós dessa evolução né? Ser a economia criativa não é fácil, porque toda a tecnologia, tudo que você teve que superar nos últimos 20 anos, né? a agência de publicidade teve que mudar muito. Né? E como é ser criativo nesse, em todo esse tempo e ficar firme? Eu fui embora do Brasil, voltei e o Tomé continua com a sua propaganda. <risos> Bom, é, boa tarde... Primeiro, já tenho que agradecer, você voltou só 20 anos, muito obrigado. <risos> Tem muito é... mais história, né? É. Mas, de fato, é... a evolução se deu de uma maneira muito rápida, ali ali. Assim, Foi a entrada, da... especialmente da, da informática e tudo que ela trouxe junto, né? alterou profundamente a maneira de, de acontecer estão falando do negócio da propaganda e, por tabela, o negócio da comunicação. Vocês sabem muito bem disso. Né? Hoje em dia a gente filma com celular. É o que nós estamos fazendo aqui, <risos> filmando com celular. Não é bacana? E no passado, Bicho, você se lembra, as, é. as, as, as empresas, as produtoras de vídeo, por exemplo... Para comprar uma câmera era um sacrifício, tinha que fazer uma despesa, fazer empréstimo, e daí tinha que ficar um tempão amortizando para conseguir pagar aquele investimento no equipamento. E assim com tudo mais, iluminação, é, microfones e tudo mais. Bom, Tudo isso, a tecnologia, é, conseguiu, man com um alto nível de qualidade, conseguiu reduzir bastante o, os, os custos disso. Mas isso também trouxe uma mudança profunda no jeito de trabalhar. Né? É, claro, não foi só na propaganda, não foi só na comunicação, foi praticamente em todas as atividades do mundo econômico. Né? Tomé, dá para dizer que o que provocou, na verdade, toda a mudança no mundo do trabalho é a velocidade da comunicação mesmo, né? Acredito que sim. Tornou tudo muito mais rápido, muito mais ligeiro, ligeiro muito mais acelerado, só para aproveitar a presença aqui do Escobar. É, e viva a Secretaria de Aceleração Econômica. Viva Economia. a Secretaria de Aceleração Econômica. Mas você veja, é, é, você consegue, aconteceu um terremoto anteontem na Turquia, e segundos depois, não só o mundo estava sabendo, como já estava vendo imagens do daquele terremoto né então essa essa essa velocidade eh, fez com que os profissionais do setor tivessem que se adaptar para não serem atropelados pelos fatos pelas pela nova dinâmica né eh, especificamente na nossa área eh, houve o advento das famosas redes sociais meu que é um incinerador de ideias. Você coloca um troço ali, pronto, dali a é 15 minutos, já pegou fogo e já esquece. Próximo. Exato. Né? Então. E é... aí o Chat GPT. É. Você já provou? É, já provei. Comecei a experimentar. É. Meu. Estão é querendo coisa... tirar nós do mercado? É uma coisa <risos> maluca. Pois o é, tal do Chat GPT escreve bem. E a pergunta aí é um pouco justamente né, essa, a gente parte de economia criativa, de mudança de tecnologia, de comunicação que evoluiu e que fez todo o resto evoluir, né, porque comunicação é, é tudo, né, é o todo, o in, a entrega de uma encomenda é uma forma né, de comunicação, a aceleração, ligar os órgãos privados e públicos é, é comunicação. Como um isso impacta em, em todo o resto, economicamente, em, em postos de trabalho, em tudo, como é que você analisa isso? Olha, a gente consegue ver que praticamente todas as empresas de um certo porte para cima já incorporaram um profissional da área de comunicação, para não falar mais. Às vezes tem um departamento inteiro lá, com várias pessoas. Acho também que isso é, às vezes é um movimento meio pendular, às vezes o empresário tem uma certa ansiedade para fazer, para resolver logo, então ele quer estar tá do lado da pessoa que está fazendo o negócio. Mas acho, como eu disse, que isso é um pouco pendular. Porque você Afinal de contas, você, você tem um investimento trabalhista, né e também tem que ver que aquele profissional que está lá fazendo aquele trabalho, de repente, ele pode se entediar de estar tá fazendo o mesmo trabalho. né então enfim, acho que ainda tem muito espaço para as agências de propaganda. <risos> Vamos esperar que tenha mesmo muito espaço para as agências. É, mas de qualquer maneira é evidente esse, essa movimentação. Até uh, isso possibilitou que o mercado absorvesse essa mão de obra que sai aos borbotões das escolas de comunicação, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. E acho que é, seria assim mesmo. né? Então, você vê, mas tudo isso são dinâmicas. Uh, eu mencionei, por exemplo, a, a rede social. Mas também vocês que têm um trabalho forte na internet. É tudo muito rápido. Você tem que ser muito ligeiro. Né? Então, isso também te expõe. Você fica muito mais é, sujeito a dar um escorregão. Ué! Mas também só escorrega quem está ali fazendo, né? Hum. só vai errar quem fez. Né? Mas eu vejo que as pessoas topam conviver com essa possibilidade de dar uma mancada. Claro, desde que não seja uma baita de uma mancada, mas um escorregãozinho. <risos> Tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver, <risos> né? Mas acho que, é... enfim, tudo muito acelerado. Isso mudou profundamente o segmento. Mas, como a gente estava falando de economia criativa, e eu toco, sou um, um músico, a definição seria, eu sou um músico semiprofissional, porque eu não, não vivo exclusivamente da música, né? mas, naturalmente, tenho muitos colegas, amigas e amigos músicos, né? e que vivem bastante é, diretamente ligado ao turismo, a bares e restaurantes, é, enfim... É, e é, vejo que, que esse pessoal cada vez mais tem buscado uma certa profissionalização para participar, por exemplo, de leis de incentivo à cultura de vários níveis, municipal, estadual e federal. E, e federal. A lei Aniceto-Mate é muito bacana Sim. aqui para o pessoal de Maningá. É, é um belo incentivo o pessoal vai sempre buscando. Então, aprenderam a fazer projetos, né? estão se aprimorando nesse caso. Como vocês bem sabem, inclusive, né? Sabemos bem, a gente até fez um programa falando da, da lei de incentivo à cultura, agora nós vamos falar da economia solidária, né? Vamos aqui conversar com a professora a doutora Maria Terezinha Lodi, que vai explicar para nós o que é a Unitrabalho, o que é essa incubadora da Universidade Estadual de Maringá. Muito prazer em participar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e né, convite de poder falar um pouco sobre economia solidária. Né? Eu sou Maria Terezinha, participo da Incubadora de Empreendimentos de Economia Solidária da UEM. É uma, uma incubadora que existe desde 1998. Nós temos um programa multidisciplinar de pesquisas sobre trabalho e movimentos sociais. né? Que A incubadora faz parte desse programa. E o que é essa incubadora? Nós é, apoiamos, fomentamos grupos informais, grupos já constituídos, mas que querem se aprimorar, né? de formar empreendimentos na economia solidária. E como que funciona isso na prática? A pessoa tem que ir lá se inscrever, fazer um curso de economia solidária, é isso? isso. O que é? Deixa eu explicar um pouquinho antes o que é economia solidária para chegar nessa tua resposta. Economia solidária... O Edson falou sobre empreendedorismo individual, né, do SEBRAE. O que difere? O nosso, a gente pode falar que é empreendedorismo coletivo. A economia solidária é sempre coletiva, é sempre juntar pessoas com interesse em comum em gerar trabalho e renda. Quando a gente fala economia solidária, né, até hoje, mais cedo a gente conversou, a me perguntou, mas tem a ver com, eu posso ficar com o meu dinheiro que eu produzo, eu tenho que dar né, para alguém, é caridade? Não, não tem nada, né? a palavra solidária pode dar essa conotação. Não, não é doação, ela é geração de trabalho e renda. Então as pessoas, grupos, né, que no exemplo lá do, do Edson, da pessoa que fazia uma panificação, ao invés de ser uma pessoa, você pode ter um grupo de mulheres, que é o que acontece, né? um grupo de mulheres interessadas em montar né? um empreendimento para fazer panificados, fazer é, coffee break, fornecer, então elas não sabem como isso funciona, então elas vão à incubadora né? e lá nós fornecemos. Cursos, formações, nós temos professores de diversas áreas, nós temos professores de economia, de contábeis, de direito, de psicologia, de engenharia de alimentos, de agronomia. Então a gente utiliza esse conhecimento da universidade para fazer esse fomento, para fazer essa incubação desses empreendimentos. Aí eles aprendem, né, se especializam e tocam em frente, a gente chama de desincubar, né? A impressão muitas vezes, né, muitas pessoas podem ter a falsa né, impressão de que a ciência, né, nesse caso né, a universidade, está lá um pouco alheia a tudo aquilo que né, está acontecendo. Todas essas mudanças que nós acabamos de falar aqui, a mudança na comunicação, os perfis de turismo... É a, a adaptação do mercado, de bares, restaurantes, esse novo mercado que surgiu, inclusive, né, de, de transporte essencial, os heróis da pandemia, os motoboys. E essa incubadora que nasceu lá atrás passou por todas essas transformações. Ou seja, como é que funciona, né? Para as pessoas entenderem né, que a, a ciência, quem está lá dentro, né, tem que estar tá acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo para ir se modificando também, unir esses conhecimentos e fazer empresa. É mais ou menos isso? Isso. Ele é, como eu falei, ele é, envolve, a universidade tem três, um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, nós trabalhamos muito com essa base de pesquisa e extensão, de levar todo esse conhecimento acumulado né, no ensino para esses empreendimentos, porque porque normalmente é uma população que não tem acesso a esse conhecimento. Então você pode ter é, empreendimentos de turismo de base comunitária, né? Que o Luiz Fernando me falou agora que já tem uma está sendo fomentada uma lei estadual de turismo de base comunitária que tem muito a ver com a economia solidária. Economia criativa ela pode ser criativa e solidária, né? Desde que ela envolva essa forma de gestão, né? De autogestão. O que, que difere uma cooperativa de economia solidária de uma cooperativa tradicional? Não tem um dono, né? vocês têm um conjunto de trabalhadores que assumem esse empreendimento, é lógico que tem toda uma organização, né? a gente fala que não é que não tem normas, a diferença é quem faz as normas? Os trabalhadores. Né? Eles se juntam e decidem. É lógico que isso envolve todo um conhecimento. Né? Eu sou da psicologia, a gente não está acostumado com essa forma de gestão. Então, tem todo um trabalho, né? e aí entra a minha atuação dentro da incubadora, de fazer a formação, né? de discutir conflitos. Todo mundo que tem empresa aqui sabe que existem conflitos. Existem conflitos na economia solidária? Existem também, diferentes, então a gente tem que saber lidar com ele. Sempre falo que se não tem conflito, não tem autogestão. Mas muito baseado na sustentabilidade, na, na justiça social, na distribuição justa né, de, de renda, de renda né, na diversidade. Então são princípios, na democracia, Então são princípios basilares dessa economia né, que a gente fala solidária. Ela não é muito visível, mas, por exemplo, em 2013, o último levantamento que teve no mapeamento, nós temos um mapeamento nacional de empreendimentos de economia solidária, em 2013 existiam mais de 19 mil empreendimentos de economia solidária no Brasil. Né? São rurais, são urbanos, qualquer ramo de atividade você pode ter né, geração de trabalho e renda através de empreendimentos de economia solidária. Então, aqui em Maringá, funciona na universidade, nós temos incubadoras universitárias em diversas universidades aqui no estado do Paraná, é, estaduais, federais, né? nós temos uma rede, inclusive, a gente estava conversando aqui que essa lei de turismo de base comunitária está sendo fomentada em uma, uma incubadora, tá? então, esse é o papel da incubadora, de receber esses trabalhadores, fazer toda essa formação, prepará-los nessa administração, porque tem, tem entrada de caixa, tem venda, tem tudo, né? tem a distribuição dessas sobras. Né? Tem, então, ele tem que ter conhecimento de gestão. A gente fala que pra, é mais difícil trabalhar, é, porque quando você é empregado, você chega lá, chega no final do mês, né? você não, não sabe o que aconteceu, você sabe que você vai receber o seu salário. Não aqui não, aqui Todo mundo tem que saber muito do seu negócio para poder todos tomar as decisões e saber da onde que vem essa sobra, onde vai ser investido. Então, todo mundo discute e decide sobre isso. E um grande exemplo né, da economia solidária da incubadora é a feira que vocês realizam isso. toda terça-feira lá na Universidade lá Estadual. Na universidade. Fala um pouquinho dessa, desse fruto da, né, da incubadora. Isso. A feira ele surge de um projeto de extensão né, que chama Quitutes Belezuras. Quem que estiver interessado, procura lá no Instagram, Kituts Belezuras. Ele faz parte desse processo de incubação. Então, a feira, como eu falei, a gente tem que preparar né, para fazer toda a gestão do negócio e a comercialização é uma delas. Então, a feira, ela... Acontece todas as terças-feiras, Feira de Economia Solidária da UEM, na Passarela Central. E nós temos diversos empreendimentos acompanhados pela incubadora que fazem a comercialização nesse espaço. Tem alimentos veganos, é, cosméticos naturais, tem artesanato... Tem arte pessoal da economia criativa, né? temos brechós, que é questão da sustentabilidade. Então, são diversos empreendimentos. Nós temos o Armazém do Campo, que trabalha com os produtos da reforma agrária, com verduras orgânicas. Então, tem todos esses empreendimentos que fazem parte da feira com esse processo de incubação. Agora, professora, quando a gente ouve falar assim, né, não tem um dono né e tal tudo, é uma cooperativa, mas não é igual que você tem lá, o teu salário e tal tudo, dá também um pouco aquela impressão assim, mas isso coloca algum tipo de limite? Por exemplo, dentro dessa feira, isso que acontece, já essa realidade que acontece em Maringá, lá de repente vai aparecer dois ou três ou até aquele grupo mesmo que pode virar uma empresa tradicional e começar a empregar, né? Isso acontece e tem que acontecer, né? É, é a gente... Luta para que não aconteça. É, né? Por sim. quê? Porque é baseado nesses princípios que eu falei para você. Né, da, a, uhum. Se tem um dono, ele já não é de economia solidária. Porque vai ter um que manda é, é, um que manda e o outro que obedece. Né? Então, a gente tem que tomar. O que acontece, que a gente luta, né, que é, é, é que eles se fortaleçam, né, se unam, porque eles são diversos, a união de todos faz essa força da economia solidária né, para não ter esse risco. Ah, porque o que nós queremos? Fortalecê-los, não que eles virem uma empresa tradicional, porque emancipação do ser humano, a centralidade do ser humano é outro princípio da economia solidária. Você não tem ideia do desenvolvimento que essas pessoas é, vivenciam né, quando elas vão participar do empreendimento de economia solidária. Mulheres né, que nunca participaram de nada, nem de casa, muitas vezes, tem esse poder de decisão a hora que elas vão para o empreendimento de economia solidária, que tem que conversar, tem que, fazer, tem que se fazer ouvir, ter voz, e né? lá na prefeitura, né, reivindicar... A mudança dessas pessoas é assim, muito, uma, é prazeroso né, de, de observar. Então, a gente não quer que volte. Né? É lógico que é uma opção, vai é? é voltar a arrumar um emprego. Como o Edson falou, a gente tem né, essa, essa cultura. O que, que significava ter carteira de trabalho historicamente? Era estar incluído socialmente. Então, a gente tem ainda essa... Essa visão, né? para estar incluído socialmente, nós precisamos ter uma carteira de trabalho, opção deles. Né? Mas a economia solidária né? faz essa outra economia. Né? E o que a gente quer provar, que não é utópico, quando a gente fala desses princípios, fala, nossa, mas como que funciona? Não funciona se não tiver um dono, funciona. Ah, não, é uma, é uma realidade. Como eu falei, tem mais de 19 mil funcionários. Maria Terezinha, depois a gente vai falar de algumas leis que estão paradas na Isso. cidade sobre a economia solidária. Agora vamos falar aqui com o Everton Avancini, que é da Coleta express.com.br Heróis de duas rodas Durante a pandemia, os motoboys Continuaram assistindo às mudanças Das regras, normativas Dificuldades para aplicar leis Como a invocada pelo iFood Uma lei federal de 2009 Que regulamenta o mototáxi Para realizar o serviço de transporte De pessoas em, nas cidades Em São Paulo, o serviço acabou sendo Suspenso. A lei tinha sido Questionada no Supremo Tribunal Federal Em 2020, mas os ministros decidir por unanimidade, pela validade da atividade. Você é empresário, mas também é motoboy, sabe uhum. todas as dificuldades. Fala para nós das dificuldades que o setor enfrenta. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, é, motoboy, ele já é discriminado já culturalmente, né? Ele está enfrentando sol, chuva, vento, frio... O trânsito, as adversidades do trânsito, ninguém respeita motoboy, os que respeitam muitas vezes não veem, tá? Então, o que, que nós podemos dizer? É uma categoria sofrida, que tem crescido e muito vem da, da pandemia que vivemos, como você mesmo disse, os heróis de duas rodas. De, podemos dizer que movimentamos a, a economia, podemos dizer que ajudamos o pessoal dos do setores de bares e restaurantes, outras, outros ramos de atividades, porém, é uma... o uma... Que, que eu posso dizer? Perdão. Pode... Pode... Se perder um pouquinho tá. aqui. Uhum, tá. É difícil, né? A gente sabe que tá. o setor é muito difícil, é. faltam algumas leis para regulamentar também, né? Hoje mesmo um deputado da Assembleia Legislativa comentou sobre o IS, ISM, e é isso mesmo, a respeito para os motoqueiros, né? Para adquirir uma moto. Isso vai ajudar? Exatamente, a, a isenção de ICMS na, na, na compra do, do equipamento de trabalho, com certeza, ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Como disse o, o nosso prefeito, o secretário, professor Edson, ele disse que, que houve um em Maringá aqui um aumento de mais de 100%, 150%, professor, de, de micro, microempreendedores. 41 milhões. 16 mil para 41 mil. Ah, então vamos para 300%. Exato, podemos dizer aí que os motoboys aí estão numa, numa faixa de 2% desse, desse aumento aqui em Maringá. E ainda tem alguns travados ali, tem um, algumas burocracias que podemos destravar ali para aumentar ainda mais esse número, gerando renda, emprego, é, renda ao município também e poder gerar a economia. E você hoje trabalha, não é motoboy, né? Na verdade, você trabalha para entregar produtos, né? É um trabalho também de confiança, né? Porque eu peço um remédio, você vai lá levar. Como que funciona o seu trabalho da coleta express? Exatamente. Falamos aqui com o Tomé aqui, ele, ele falou muito da, da mudança, da tecnologia que hoje está tá, implementada. Antigamente, o motoboy ele era uma exclusividade de, de autopeças, uma pizzaria, uma floricultura. Com a pandemia... Né? Já, já viam outras pessoas que utilizavam o serviço, mas com a pandemia eu posso dizer que aumentou em 300% da confiabilidade no, no profissional. Hoje entregamos todo e todo, qualquer tipo de produto, desde documentos, peças, roupas. É um pouco né, um paradoxo, né você disse agora há pouco para gente gente, né? a gente é bastante discriminado, mas é bastante requisitado e a confiança tem que ser grande, né é engraçado isso. Né? E Exata... poucos vai conquistando também esse espaço. Né? Exatamente, a tecnologia veio para nos auxiliar. Como, como o professor Otomef nos disse ali, que quem não se adequou ficou para trás. Hoje, o, o, um simples clique a pessoa já tem qualquer tipo de encomenda na, na porta da sua casa e consegue acompanhar com foto profissional o rastreio nele o tempo, tempo, em tempo real. E, e tem, recebe a, a encomenda na confort, no conforto da sua casa Certo, vamos falar com o secretário, com o vice-prefeito Nós estamos aqui no Jardim do Fato, Maringá A luz está indo embora e a gente tem que correr também Então, vice-prefeito, você viu aí Economia criativa, economia solidária né? Música, arte, turismo É como unir tudo isso A prefeitura, a universidade e o mercado então essa é essa a função da prefeitura, da gestão, né, fazer com que haja essa sinergia entre todos esses setores, né, é, e entender que a economia, todo mundo faz parte da economia, desde o pequenininho, o microempreendedor, até os grandes também, né. Por exemplo, nós temos o parque de, é, o parque industrial, né, onde os grandes empresários ou que estão começando, eles têm desconto de até 90% no valor do terreno. Então, um terreno de 5 mil metros ali, que custa hoje em torno de 3 milhões, ele pode ter, dependendo de algumas variáveis, o número de empregos que ele vai gerar, o que vai gerar de impostos, tal ele tem até 90% de desconto. E isso dá milhões. Então, a prefeitura incentivando também as indústrias, os serviços, vários tipos de, de setores econômicos, né? é, também oferece esse fomento. Né? Ao invés dele gastar o dinheiro dele é, no terreno, ele pode se, se capitalizar, botar no capital de giro dele, enfim... A velocidade de crescimento vai ser muito maior com essa ajuda da prefeitura. Então, a prefeitura, qual é a função dela? É ajudar todos os setores, desde os pequenininhos até os grandões, sem nenhum preconceito. A gente, o Tomé falou muito bem, o mundo está num dinamismo de mudança incrível. Vou te dar um exemplo dessa dinâmica e que não se levou em conta lá atrás. Quando foi é, feita a licitação para o transporte público, né, fizeram um contrato de 40 anos, quer dizer, há, há cinco anos atrás nós tínhamos modos de se locomover, hoje é totalmente diferente, apareceu o Uber, apareceu o motoboy, apareceu o patinete elétrico, a bicicleta elétrica, como é que você faz um contrato de 40 anos, aí você fica amarrado né, com uma empresa? né? Quer dizer, são coisas que, a gente, que no mundo de hoje não, não pode mais acontecer isso. Se a gente fizer um contrato de 40 anos aqui, eles começam a voar lá em Londrina e a gente vai ficar vendo. É, o carro voador, né enfim, vai saber o que vai ser daqui a cinco anos no transporte público, na coleta de lixo, enfim. Então, é, e aí que está que o, o gestor, ele tem que estar tá atualizado. É um, é, o mundo hoje muda muito rápido, né? É, por exemplo... A questão do iFood, do Uber, né, dos motoboys, será que uma lei trabalhista ajuda esse setor? Né? Então te, te, tem que buscar o equilíbrio, né? de repente você faz tudo ruim porque você implementa uma lei trabalhista num setor que se você fazer isso quebra. Né? Então a gente precisa sentar, dialogar, estudar, fazer a matemática da coisa estudar tudo isso para que a gente não faça é, um erro que trave um setor econômico. E hoje, esse setor econômico do iFood, do motoboy e tal, quantos setores econômicos estão atrelados a ele? Então, Essa é será... a grande função né, da, da, da secretaria, né? manter, Exatamente. trazer coesão para tudo. Exatamente. A, a, a secretaria, como eu falei antes, é a alma de uma cidade. Como é que você cuida dessa alma, né? Como é que você faz essa alma tá vibrando? Secretaria viva. De... essa secretaria surgiu, né? Muito grande, a gente lembra, naquela né? que ela era, Isso. né, comunicação, aceleração uhum. econômica e aí turismo, turismo tudo é. junto e tal. E a gente falava, que monstro é esse, o negócio é tão, <risos> né? Que como é que a gente consegue entender? Aí a comunicação né, como justo que é. deveria ser se transformou em uma secretaria e hoje a gente tem junto aí o turismo e a aceleração e aí às vezes dá a impressão ainda fala mas será que acelera é só o turismo acelera tudo acelera só os ricos só os grandes empresários e depois a gente começou a perceber alguns movimentos por exemplo lá ah, vamos fazer com que tal via da cidade traga, por exemplo, seja uma via gastronômica, hum. eh, no setor, por exemplo, do, do, estamos falando do Secato, mas poderia ser também, né? E logicamente isso vai influenciar no setor do avancine. Como é que é toda essa história aí? Quem é que pode acessar a, vamos dizer, o conhecimento que a prefeitura tem para oferecer? Então, não é uma coisa fácil, né? Se fosse <risos> fácil, né? O mundo seria o paraíso hoje. Já pensou, né? É, e aí que tá aí que, que o gestor que é o prefeito vice prefeito é, a escolha do gestor é muito importante qual a cabeça desse gestor o que que ele pensa né é, e é o que você falou é, que setor que eu fomento né é, tem algum setor que eu não que eu, que, que que eu não precise ajudar fomentar pelo contrário eu acho que todos os setores né desde o, por exemplo, os, os microempreendedores nós fizemos uma revolução em Maringá 41 mil pessoas numa numa, numa população de 454 mil habitantes isso é, é 10 por da população é microempreendedor isso aí, se você coloca aí né Deus ajude cada um gerar um emprego, vai para 80 mil pessoas que vivem disso, do microempreendedorismo. Né? Agora, é, aí que está, é, tudo está interligado, uma coisa está interligada na outra, nada está sozinho, ninguém é uma ilha, nenhum setor é uma ilha, por isso que um está ligado ao outro, eu preciso entender isso. De repente, se eu fomento só um, não adianta nada, é que nem Maringá, Maringá é uma região metropolitana. Será que Maringá crescer sozinha é, vai dar certo? Não, toda a região vem gastar em Maringá. Agora, se Maringá não ajudar a região também a se fortalecer economicamente, vai chegar uma hora que eles não vão vir mais gastar em Maringá. Ou vai vir todo mundo morar em Maringá. E aí, isso é bom? É óbvio que não. Então, por isso que nós criamos aqui em Maringá a Secretaria para Assuntos Metropolitanos. Estamos criando sinergia entre as cidades. O que, que, que Floraí tem para oferecer? O que Maringá pode ajudar Floraí? É isso, é essa, é, é, é, sinergia. essa é, sinergia que vai fazer com que a região né, seja próspera. E outra coisa, politicamente forte. Uma coisa é Maringá sozinha e lá falar com o governador. Lá falar com o seu Lula. Né? hoje o Lula, né? outra coisa é ir toda uma região juntas, unidas, num propósito só, com as suas demandas. A força é outra. E é isso que, essa, que a região entendeu através da Amusep, né? ó Nós vamos ser muito mais fortes se a gente estiver unido. Né? E um ajudando o outro. Nós mesmo já capacitamos muitas prefeituras na questão da Secretaria de Fazenda deles, é, a Procuradoria Jurídica, enfim. A, cultura, a gente ligar. vem acompanhando bastante esse trabalho que vocês têm feito com a região da Mosep. Sim, com certeza. Então assim, é, ninguém é uma ilha. Isso que a gente tem que entender. Sabe? Certo, agora assim, vou te fazer então tô... outra pergunta. Quando você tem fome, assim você vai para casa todo dia comer? Consegue todo dia para casa comer? Olha, <risos> a minha vida é assim, toda noite tem evento, né? É. Aliás, o meu, Mas na hora <risos> o meu do endocrinologista, almoço... porque tem diabetes, né? <risos> oh, Eu falo assim, tá aí, tá, tá se cuidando? Eu não tô mais tomando refrigerante, eu só tomo nos eventos, né? Aí todo dia tem evento. Então, mas a hora do almoço a comidinha tem que ser gostosa, comida não, caseira, é, não é? É, é? Não, mas com certeza, né? Mas Maringá tem restaurantes caseiros maravilhosos. Então, eu vou falar de um aqui para você ah, agora, porque... ó. É o Pedro's Restaurantes, ah. que fica aqui na Zona 5. Serve uma comida deliciosa. Exatamente. Pega aí, vice-prefeito, ah. você tem que visitar. Não, mas vou é uma com comida muito gostosa, tem uma variedade de pratos feitos... Uma uma marmita deliciosa é só ligar que o pessoal entrega o endereço é ótimo. Eu adoro o bife. A parmegiana. Vai lá, ele adora <risos> e é uma delícia. A P dos Restaurantes fica na doutor Luiz Teixeira Mendes, 1700 em frente ao Hospital Paraná. E se você quiser a marmita, é só ligar 30 25 5809. Agora a gente ouve mais um pouquinho de música com o Tomé. <risos> Thank <laughs> you. Nós voltamos aqui do Jardim de Ufato, vamos chamar o Tomé para vir aqui para a roda também, que a gente vai terminar o programa aqui, dando a oportunidade, na verdade, desses setores, podemos dizer, né, da sociedade, dialogarem né, depois de desse, desse, a amostra que a gente teve aqui. né, Ligiane, vamos chegar aqui? Economia de todo dia, vamos falar com a professora a doutora Maria Terezinha. A senhora falava de algumas leis que já existem no município de Maringá a respeito da economia solidária. Então, vamos puxar a orelha do vice-prefeito aqui <risos> para ver se a gente consegue fazer a economia solidária funcionar em Maringá. Isso. Nós temos uma lei estadual de economia solidária desde 2018. Né? Foi é, regulamentada e nós... O Conselho Estadual de Economia Solidária, que é quem fomenta essa lei, foi impostado em 2021. Aqui em Maringá nós temos leis muito mais antigas, nós temos leis de 2003, 2004, que institui a Feira Municipal de Economia Solidária. Em 2010, nós temos uma lei que institui o Programa de Fomento à Economia Solidária tipificando o que é a economia solidária, os empreendimentos e todas as ações que o Poder Público, juntamente com parcerias, ele prevê parcerias com a Universidade, com outros órgãos de fomento, né, para implementar a economia solidária aqui em Maringá. E até agora né, nós não temos ainda efetivamente essa lei funcionando ao contrário de Londrina por exemplo que nós também temos uma lei mas lá nós só temos três espaços né, de economia solidária onde é possível esses empreendimentos comercializarem hum. esses produtos é, um, um local de cultura né, onde podem as pessoas se apresentar empreendimentos né como eu falei tem de, de empreendimentos de todos os setores então nós queremos né é, essa parceria com o poder público para implementar essas leis que já existem, elas são ótimas, não precisa mudar nada, é só já implementar. Estão, as, as leis já, leis já estão, estão prontas, prontas. É e eu vou te dar uma boa notícia então, porque nós já temos esses espaços que você falou, por exemplo, todo domingo tem a feirinha do artesanato lá no Parque do Ingá, uma coisa maravilhosa, cheia de barraquinhas, as pessoas expõem nossos produtos e vendem, podemos encaixar também essa economia solidária ali nessas feirinhas, né? Vai agora, junto com a Expoingá, a prefeitura tem um espaço, que é a prefeitura que banca esse espaço durante a Espoingá para que os artesãos de Maningá possam também expor os seus produtos. Também podemos incluir lá a economia solidária. Enfim, já temos as leis, já temos os espaços, Tá faltando o quê? Uhum. Né? Se faltar vontade da gente, não vai faltar mais. A incubadora, né? nós já estamos em contato, nós temos um projeto que chama Fortalecendo o Empreendimento de Economia Solidária, que já está em contato com a Secretaria do Trabalho, nós já uhum. fizemos inclusive workshops na Prefeitura sobre Economia Solidária para promover essa aproximação, agora só falta agilizar. Vamos agilizar Vamos. e com certeza na lá no Parque do Ingá, <risos> vai ter mais gente lá, né, expondo seus trabalhos, isso que é bacana, né? É. As pessoas se autossustentando, né? Às vezes a gente é, exatamente, é uma maneira diferente, né, de você uhum. fazer as coisas, né? Mas eu acho que estamos no caminho, sim. Luiz Fernando, você viu tudo isso aqui, economia solidária, economia criativa, turismo, falamos com o vice-prefeito, você também falou, como que você se encaixa nisso tudo? Que legal, olha só a interação e olha só que dado bacana, né? O Brasil, nós somos o sexto país do mundo em recursos naturais e culturais, só que na hora de fazer dinheiro a gente vai para 46º, por quê? Porque a gente não consegue pegar esses ativos que falamos todos aqui, e colocar para funcionar. Acabou de a gente ter um exemplo aqui. E esse é o grande desafio nosso, né? É, enquanto gestor, enquanto a, a, da, da área criativa, é a gente colocar. O turismo é uma grande oportunidade no Brasil de empreender. A verdade é essa. E, e, e esse número ele, ele é palpado em outro. A gente bateu o recorde ano passado, né, foi noticiado em todo lugar, que o Brasil é, bateu o recorde de arrecadação em setembro, número que, que não era atingido desde. 2016, na, na, na pós-Olimpíadas, que foi 446 milhões de arrecadação, e o ano passado, 416. Então, quer dizer, a gente esperava que a gente ia ter um impulsionamento com a, com a Copa, com as Olimpíadas, mas veja só, a gente não conseguiu ainda atingir. Né? E o que isso tudo tem a ver com a conversa nossa? A dificuldade que a gente tem de trabalhar né, em, em, em unidade né, e formatar ah, e, produtos. Então, por Pode, pode, pode, pode. E quando isso acontece, impacta também nos outros setores, como no setor do secato? É certeza, até porque quando a gente fala em oferta turística, a gastronomia ela uhum. se não é uma das principais, né? A gente gosta, né? Gula e bastante. tô falando gula aqui porque <risos> usando o, o sexy canvas aqui, que é uma metodologia que eu acabei de, de me capacitar também, que trabalha muito, muito bacana com essa com esses sentidos, né? Nosso e aí não tem como a gente falar de oferta turística sem falar de. De gastronomia. Então essa que é o que é, o grande, que é a grande sacada. To, todo, tudo que a gente falou aqui envolve a atividade e a partir do momento que a pessoa se desloca para uma cidade, uhum. a gente está falando de uma oferta turística estruturada. E aí, Secato, você ouviu aí todo mundo falando, né? Tem o um motoboy que está muito ligado a você, o turismo, a aceleração... Tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de colocar a respeito dessa economia de todo dia? É que a gente tem, está todo mundo interligado, né? é uma multitude de interesses que todos têm que trabalhar pelo, pelo bem comum, né? Na verdade, a gastronomia que a gente fala do setor de alimentação fora do lar, né? Formado genuinamente por microempreendedor, microempresas, 90% né, do setor é formado dessa forma. Então, tem ligação com a economia criativa, porque você pode produzir um item alimentar na sua casa e comercializar. Então, os motoboys aqui, importantíssimos, foram importantíssimos na pandemia, não só para nós, mas também para os consumidores, né? que o pessoal podia sair de casa, comia em casa, né? Levava o restaurante e o, e o, e o bar até a casa do, do consumidor. E o que a gente pede, assim, na verdade, é, é parceria, né? Porque a gente acredita muito no poder da iniciativa privada, né? Da gente fazer, da gente implementar, da gente construir... É, pilares dentro da gastronomia, mas óbvio que o poder público nesse sentido ele é, muito, ele é, ele é primordial, porque ele pode criar situações para que haja um fomento daquele setor. Né? Por exemplo, a gente falou muito né, de, das vias gastronômicas, né, da criação, inserir mesmo a gastronomia no, no, no mapa de Maringá. Né? Eu acho isso, isso é importante, isso vai bater no turismo também, vai trazer... A gente viu isso em dezembro, né, as pessoas vindo para Maringá, a gente atendendo muita gente de fora, porque vinham para para conhecer, para ter experiência em Maringá, e acabavam jantando nos nossos restaurantes. Então, essa parceria da Prefeitura é, é essencial, e a gente conta com isso daqui para frente, sem dúvida nenhuma. E tudo isso funcionando bem, funciona bem para você também. Com certeza, também. Não, não, não, não adianta falar de economia sem falar do motoboy, do transporte. E como eu sempre falo para meus clientes, é, a entrega ela é, ela é o complemento da venda. Não adianta uhum. ele ele vender, preparar um prato bem preparado, vender, dar o desconto para o cliente dele, se, o, se a pessoa que vai entregar não vai atender bem o cliente no, no final, porque é quem vai estar cara a cara com o cliente dele, do do Edson, de todos aqui. E você tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta para algum deles aqui, para o secretário que está aqui, né? Já viu, já levou um puxão de orelha, mas respondeu na hora. <risos> né? Então aproveita e pergunta. Eu acredito que o, o, o Edson, junto com o Elisa, está tá fazendo uma, uma excelente uhum. gestão e tem, tem tem atendido bem as nossas demandas. Então tá, tranquilo. Então, e aqui com o Tomé, tudo tem que funcionar muito bem para a economia criativa andar muito bem e depois você pôr muitas publicidades aqui no Fato Maringá, né? Tomara, <risos> espero que sim, claro que sim. É, de fato, é, nós somos um, um segmento que vive da, da intenção positiva. Eu sou um otimista profissional, vivo disso, vivo do otimismo. Então, quanto melhor estejam funcionando os vários segmentos eh, da economia, especialmente aqui em Maringá, e gosto muito da ideia da economia solidária, é claro, estou né? diretamente, eu, eu sou também membro do Convention Bureau, que o Brasil está lá e tudo o turismo... Eh, os heróis de duas rodas, né? então com tudo isso funcionando bem, o clima fica mais otimista e a gente precisa, a comunicação, os segmentos que atuam na área de comunicação precisam desse otimismo para poder vender, para poder fazer seus negócios. E não seria nem mal a gente pensar numa campanha que mostrasse como todos esses setores que nós vimos aqui, desde a ciência, o setor público, privado, e quem está aí diretamente ligado com o público, mas quem está lá também planejando, né, né, para que a sociedade entenda né, que a gente só vai conseguir realmente evoluir, encontrar aí um equilíbrio né, que a gente chama de justiça social, assim, né, todo mundo envolvido numa cadeia né, econômica. Acredito que sim. Dá uma boa campanha, né, Tomé? Dá é uma excelente campanha que. <risos> lançamos espero que não seja curta, <risos> espero que seja, ela, ela se estenda por muito tempo, porque só tem graça se todos os segmentos se beneficiarem. E a gente sabe que dá para ser, dá para acontecer. Já vivemos momentos melhores. Então vamos ver se a gente consegue tocar essa bola para frente. É isso aí, vamos pedir mais uma música para o Tomé e a gente vai encerrando esse bate-papo gostoso com todos os convidados, agradeço a participação e voltamos com mais informações e mais programas gravados aqui no Jardim do Fatomaringá.com Até quando tiver luz, né? Até é. quando o sol voltar. <risos> a última foi, vou te contar que foi do Maestro Soberano, Tom Jobim. Isso. Yes. A gente abriu com... Muito bem. Pixinguinha? Vamos encerrar com pichinguinha. Ótimo. Hum.